E aí pessoal que eu falo ser gamer eu tô com, três, com dois cabeçudos E esse e aí, aqui, galera, e esse aqui falo... tá de torcicolo E aí galera, aqui que que eu falo é o um Gamer? Eu tô de torcicolo de quarto E esse, esse aí que não para de se mexer É, parece o Fênix <risos> E fala aí pessoal que tá falando que a no vídeo E finalmente nós estamos gravando para o vídeo 2 E temos várias notícias para falar pra vocês eu vou falar uma coisa, o Gemcraft Gamer saiu e o Cisser voltou. Não, ele não Cícero saiu tirado. totalmente. É. Então Espera aí que a gente já volta que a gente vai se aprontar. só E aí galera, uh, pra dar mais explicações sobre o game acontece que deu um problema no Minecraft dele, que ele não tá mais podendo entrar em servidores, talvez seja porque ele é meca a gente não sabe, então talvez ele não apareça mais no canal ou, ou talvez apareça em vídeos diferenciados que não seja de Minecraft, mas é isso. The air that I e aí galera, aqui que fala Mix Gamer E eu vou mostrar aqui o mural Do servidor que eu criei Eu criei E... Eu também, e... Eu também Mural da equipe O dono sou eu, MixGamer é o King Gamer, 29 O ADM é o Cicer E o moderador não existe É esse viado é aqui Ele e... era o moderador É Ele zoou e busca aquela acabou e não tem atrás, e por enquanto só isso. E aí, pessoal, é isso pessoal, deixamos uma notícia muito especial no final. Que por acaso o Mix Gamer ele já falou essa notícia no canal dele. Mas se vocês não viram pra passar lá, vocês estão vendo agora. E os deles dois vão falar que eu acho que vai ser o Mix. Sim. E eu mesmo vou falar e... Eu, acho que... É, eu que criei o servidor. É... Mas... Eles dois é os que estão meio que construindo tudo porque eu tô com muito lag, mas às vezes eu vim aqui pra ajudar essas coisas e é isso. E agora nós vamos mostrar o servidor por enquanto que ainda tá em, tá, está em construção, e você quer falar alguma coisa, aqui O IP vai estar embaixo da descrição, mas vocês não vão conseguir entrar ainda porque. Tem um whitelist. É, tá em um whitelist porque a gente ainda tá construindo o servidor. É. E o que quer falar alguma coisa? Não, de boa Então isso galera, eu vou dar um pausa aqui A gente vai para um lugar rapidão E vai mostrar tudo o que tem no servidor por enquanto Bem galera, a gente vai mostrar aqui um pouquinho do spawn né galera Então o spawn a gente não colocou assim tanta coisa, só um pouco de decoração mesmo A gente colocou assim, teto com... Como vocês podem ver, bloco de redstone e... A pedra luminosa que eu fiz um um lustre e aqui embaixo a gente colocou madeira com crafting table e se o mês puder falar o resto é e eu vou falar os comandos essas coisas porque eu sou bom nisso até é tipo é, aqui o é, é, se você pode me gravar aqui tem o arp das informações que você vai lá para o mural é, aqui tem o arp da ferraria que você vai lá para aquele bagulho lá o King construiu a gente vai mostrar é e aqui você vai pra biblioteca onde o King e o Cícer construíram, só eles mesmo, que eu tinha saído do seu servidor aberto e e tem o ball spawn antes tinha um, é, o arco de lembrancê, só que os dois são um, um e destruíram e é isso Mas galera, a gente vai cortar aqui pra começar a mostrar o que tem por enquanto no servidor. E então, galera, a gente vai mostrar aqui a ferraria, né? Que eu construí ela, né? Uh, eu também tenho que admitir que o Cicer deu algumas ajudadinhas no, nessa ferraria. E se o Cicer puder mostrar aqui dentro? Galera, isso aqui não é uma loja, não é uma loja, tá? Isso Sim. aqui ele, ele fez pra enfeitar. Sim, isso aqui são praticamente tudo praticamente tudo que é feito de ferro, né? Nem tudo aqui é feito de ferro, mas tudo bem. Eu só posso até tá. colocar o plugin de colocar. É, shop aqui, mas vamos pensar direitinho. Porque ainda tá em construção. Em breve você vai poder trocar suas esmeraldas. Por, com esses aldeões aqui, que por enquanto ele troca por túnica de couro, que é uma bosta. É ele... mesmo? <risos> Sim. Eu já fiz isso aqui só para enfeitar, tá? porque já que é uma ferraria, né? Então, um pouquinho ferreiro. E aqui, se você tiver, sei lá, alguma espada mega fodônica e você quer reparar ela, você pode reparar aqui, né? Uhum. Então, galera, eu vou dar um breve corte aqui que a gente vai para o próximo lugar. Bem, nosso próximo local, né? Nosso próximo tour aqui é a biblioteca. Eu e o Cicê construímos ela, né? Bem, Não, aqui, aqui... é né? que. Sim, a maioria fui eu, porque praticamente eu que de construir. Aqui, não tem, aqui dentro não tem muita coisa, só uns livros de encantamento, óbvio, né? E aqui em volta também tem umas passagens aqui. Né? Cheio de tocha, pra falar a verdade. Sim, pra não <risos> deixar muito escuro, né? E é isso, galera. Vamos cortar o vídeo pro próximo lugar, porque a biblioteca é meio simples, só tem livro mesmo de encantamento. Pra, só pra você encantar as coisas. E a gente já é volta e Galera, é essa lixeira a que vocês que vocês jogam o lixo fora Beleza, eu vou pular pra piscina aqui rapidão Essa é piscina é Nós três construímos Cada um construiu uma coisa e... e é isso, galera Se vocês quiserem curtir alguma coisa Vocês podem pular aqui E brevemente a gente vai pôr um trampolim aqui É, a tipo, mod de e a gente vai deixar essa textura aqui na descrição, se vocês quiserem. Ela é bem bacana, eu acho. E nós vamos para o próximo lugar que é o... os portais. E aí galera, eu, eu vou gravar porque eu fiz deu muito trabalho. Eu fiz, e agora vamos na pessoa. Uh, antes de mim, ir pra... eu sou o cameraman. Antes de mim. A gente conseguiu E antes de vocês, de vocês perceberem As placas de cor estão do Não conseguimos mais colocar cor Depois ele vai colocar o plugin de novo Pra mim tá com cor Não, é só essas aqui Porque se você colocar outra aqui Tentar botar cor aqui Não vai conseguir Então a gente vai entrar E vai mostrar o que tem dentro Beleza, vamos teleportar pra aqui E você tá só, e só, baixo, só você cair tá aqui Porque eu queria que eu não sou Tomasse se Porque eu sou muito mal Por enquanto tem esses dois portais E esses maloqueiros ah, não, não colocaram Placa nesse portal aqui Eu não sei E isso ah, se que vai portal Pra galera PVP, então mas vamos, vamos fazer... começar pro, pelo portal da pizza, porque a galera PVP é muito grande. Não, não, não, não funcionou. Mas vamos galera PVP, então. Tá, ah, ah, vai. Eu, eu, eu, parei, eu parei no portal. Que ah, tá? Aí, pronto. não é? Eu posso dar mais explicações aqui? Pois. Não tem nada. Aqui você vai ser. Praticamente, você desse portal aqui pra. outro portal aqui, né? Você entrar, né? Aí ah, ah. é quando você entra nesse portal aqui, não sei se é para vocês também mudam, mas quando entra, eu vou para outro lugar, eu acho. Não é lá. É. com um castelo vermelho, onde tem mais lava É, porque é lindo E deu muito trabalho para construir os castelos o, Pelo menos o azul, que a gente não tinha aquele hotkey do, do, do machado, né, do machado É, do World Geek e do É, vamos mostrar o azul, que para mim o azul ficou mais top, foi o primeiro que a gente Sim. Praticamente os dois castelos são iguais, só troca okay. é lava por água isso e bioma, essas coisas E o azul todo mundo, é os castelos todo mundo ajudam um pouco, tipo eu é não uma construindo tudo, assim, tudo eu até torre, depois é, Na vida. torre, nessas coisas assim de cima é até um pouquinho rápido Porque, tipo, todo mundo ajudou um ao um outra Foi... É cansativo, né? Mas eu vou entrar aqui no... no castelo e, gente né? tem algumas armadilhas Que vocês podem limpar essas eu, ali? Ah, eu... Preciso, aqui, né? aqui, aqui Deixa que eu mate Essa brilhante ah, Você entra aqui, né? Ih! E... Você bem. pode subir aqui na, na base, bandeira. A maior bandeira que tem Pode entrar aqui nesse esconderijo, mas também no esconderijo que tá ruim É uma armadilha porque você entra, você consegue sair depois Aqui é uma torre, aqui, aqui é a escada pra você passar pela outra torre É bem simples, eu não vou mostrar tudo porque é a mesma coisa E esse portal foi o que deu mais trabalho mesmo O que demorou muito pra gente fazer finalmente o que a gente tava construindo é a sala de pixel art você também brevemente você, você também vai poder construir sua pixel art e eu vou entrar aqui no, no portal é tô nadando no portal porque aconteceu <risos> alguma coisa né é porque eu travei eu vou deixar vocês gravar aí se aí se voltou, se voltou, voltou voltou, Sim, voltou. Pronto. É, pode ser que aconteça que vocês. Vê, é, Vocês nascem aqui atrás, só você vir aqui pelo lado. Aí. Vocês vão se deparar com a minha skin. Que ela ainda não tá pronta por trás. Tá magrinha ainda. E. <risos> a do King. Que na verdade. Ela... Não é a dele, assim. Ele, não, mas, não, mas... ele criou, ele criou. Sim, eu criei essa skin, galera. Só que tipo, vocês não podem ver minha skin. Mesmo colocando meu nome, porque eu não tenho mais original. Ninguém aqui tem uma é. original, pra falar a verdade. Mas em breve, de breve em breve, sim. Muito uh, breve. Pra mim, vai ser daqui a pouco. Pra mim, porque. Pra mim, é, pra mim, não vou fechar esse ano sem o Minecraft original. Também não, velho. Então, galera, é isso, galera. Vamos ficar por aqui. É, vou deixar, se eles quiserem falar alguma coisa, algum recado. Algum eu só queria falar que passar no meu canal, Sim. E você é mix? Ah, por enquanto não. Ah, eu saí por Java. Também. Então beleza, galera. É, vou ficando por aqui e fui!